Alguns anos atrás eu li um livro chamado Só a Terra Permanece. Ele conta a história de um cara que volta para a sociedade depois de um tempo e descobre que ela toda foi extinta. Ao decorrer do livro eu acompanhei a vida dele e a decadência do mundo à sua volta. E nos últimos dias eu não consigo parar de pensar nessa história. Chega a ser até cômico, mas eu sempre fantasiei de viver alguma coisa parecida. Como um vírus contaminar o mundo todo, mas eu nunca imaginei que isso realmente podia acontecer, pelo menos não enquanto eu estivesse vivo. Se hoje aparecesse uma mutação, um novo vírus mortal, nossos rápidos transportes poderiam levá-los aos mais distantes cantos da Terra e morreriam milhões de seres humanos. W.M. Stanley, da Chemical Engineering News, 22 de dezembro de 1947. E eu sei que o que a gente tá vivendo agora não é a mesma coisa do livro. A raça humana provavelmente não vai ser extinta dessa vez. Mas o que não sai da minha cabeça é que poderia muito fácil ser. Eu acho que a natureza tá fazendo um favor gigante deixando a gente viver aqui por tanto tempo. E não dá nem pra ficar puto com ela se ela resolver mudar de ideia.